E aí pessoal, cá estou aqui mais uma vez, mais um ano, para mais um conto de Natal. É, e dessa vez é um conto mais curto, porque ele é totalmente feito à base de rimas, então deu um, um pouco mais de trabalho e não dava para fazer aquele texto enorme. Também ninguém ia querer ouvir um texto de meia hora como foi o do último vídeo. Mas enfim. É, como vocês podem ver, eu já não tô mais morando na minha antiga casa Eu ainda tô vendo como que eu vou arrumar um novo cenário Então tá tudo improviso agora E pra graciar vocês aí, Homem-Aranha 3 E de fundo, máscara preta aí que em breve vem coisa boa aí Mas é isso aí pessoal, fiquem com o conto aí no final eu volto pra gente trocar mais uma ideia Era uma vez na cidade de Nova York morava Chacal um ex-professor psicótico e doentio que odiava o Natal. Jurou a si mesmo que acabaria com um gracioso festival, criando sua própria e única festa, pois o escritor dessa história é muito original. Foi então que rapidamente começou a revirar seu esconderijo anormal, atrás da máquina que pudesse ajudá-lo neste plano do mal. Ha ha ha, eu irei clonar o Natal, assim como fiz com o Homem-Aranha, aquele sal riu o maligno professor enquanto seu plano já estava em fase inicial, mas o que ele não imaginava era que alguém já o vigiava, uma figura esguia com cola vermelho e preto, somente uma pessoa seria, clone de Peter Parker, Kane, o aranha escarlate, que já estava à sua procura por toda a parte. Enquanto isso, com os equipamentos carregados, Chacal começaria seu plano que deixaria todos amedrontados. Rapidamente, Kane invade o local, mas infelizmente aquele maníaco estava prestes a destruir o Natal. Sem muitas opções, Kane começa a travar uma batalha contra Chacal, que já havia posto em prática seu plano do mal. Mas quem poderia imaginar que o mau filho a iria retornar? Chacal recita as palavras para o nosso herói amedrontar, pois Kane era um clone imperfeito criado por Chacal, que fora descartado como um lixo banal. Pode esquecer, seu velho Neandertal, eu não deixarei que prossiga com este ato tão irracional. Kane rebate com fúria contra aquele homem de tamanha injúria, com as lanças de seus braços que cortavam como se fossem de aço, Kane perfura a máquina de chacal, que a este ponto da história estava prestes a pôr um fim do nosso gracioso natal. Com a máquina sendo destruída, causa-se uma grande explosão, que resulta no acordar de todo um quarteirão. Acho que você deveria parar de rir se não quiser que a marca de Kane o venha lhe proferir, diz Kane, enquanto que pelo colarinho segurava chacal, que a esta altura ria como um doente mental. Kane, o que você não percebeu é que este plano já estava fadado ao fracasso, assim como você no momento em que nasceu. Que assim seja, chacal. Hora de pagar por todo esse mal. Assim Kane aplica sua marca com sua mão, terminando aquilo em ascensão. Na manhã seguinte, Peter Parker tentando ficar a par do que havia acontecido, se dirige ao local da batalha com suas teias acabando assim com seu fluido. Ao chegar no local, ele observa aquela cena que chama muita atenção naquela manhã de Natal. Analisando os equipamentos que sofreram com a explosão, ele logo nota quem e o que causaram tamanha destruição. Os equipamentos pertenciam ao Chacal, que certamente estava planejando algo nada legal. A destruição fora fruto de Kane, seu desfuncional clone, o que faz com que Parker se questione se Kane está de volta, ele irá procurar por ele ou não. Agora só lhe resta esperar por tamanha reviravolta. Ótimo conto. Foi bem curto, como eu disse, porque precisava ser mais curto, já que não dava pra fazer uma coisa enorme nesse e tudo que eu tomei sem tempo. Pra você ter uma noção, eu tô gravando isso algumas horas antes do vídeo sair, e eu tenho que editar isso muito rápido, então eu tendo sem tempo. Mas, enfim, é... Aproveitem aí o Natal de vocês esse ano, passem bem e é isso aí, eu vou ficando por aqui.